Ai, rapaz, eu no <risos> rapaz, você tô descendo drift. Rapaz, você descendo só do drift. Vou descer empurrando. Tá muito liso para descer montado. Instalerou a bota. Desce empurrando. Vou falar para você, tá muito liso, cara. Isso. Aqui eu deixei um lugar por pé aí, ó. Pra cima, um pouquinho pro lado, pro lado. Aí, Godorno, uma pontinha. Nossa Senhora. Ai, e a segunda canelada aqui já. Ai, minha perna. Rapaz, não é que eu subi mesmo? Ai, minha canela de novo, cara. Nossa, eu... olha que ela sai a perna aqui. Bate aqui. Ai. Daí, fera. De onde você é? Rolândia. Holândia. Holândia você é caminhão Holanda é da minha equipe o oh, aí sim ai tô ganhando minha canela hein duas vezes na mesma canela trilha top hein, rapaziada pena que eu sou ruim foi que se preze, um dia aprende, né? Vamos ver se um dia nós aprende a andar direito. Ai, ah, vou dizer pra vocês que o medo toma conta, hein, cara. Desligar. Senão eu já tá no drift de novo, de lado, né? Tem tenho que descer de frente. Nossa, olha cara, eu tô descendo. Tá engatada. Nossa Senhora! Quase, passei reto. Nossa, pô de do céu, tá dando trabalho, passar aqui, meter a mão, fazer a curva e sair ali, e sair ali, eu poderia cortar por aqui, mas eu vou tentar passar por aqui, senão Churrascada aí, aí, irmão, beleza? Vou pegar aqui aí galera, manda um abraço aí, ó. Vai passar no canal TGS na trilha, valeu? Tamo junto! Deus abençoe, viu? Obrigado. Vou descansar um pouco Valeu ah. Tu morreu Ficou no mesmo lugar que eu Mano, a pegada tá seca Eu já queria ir embora pra casa Wait Aí Aí, tá aqui tá Pera Consegue sair? Ela afogou Aí, que subidinha Rapaziada só de zóio Só querendo Pô, a gente tá sofrendo, hein, não? Viu? E pior é que uma, uma raiz que parece que você só vai passar, o troço fica, né, cara? Ó, a raizada tudo branca aí, Joga aqui meu brother, como que você tá? Só aí. na correria ou não? Vamos aqui, Estamos acertando o ditão Ai meu Deus do céu Passa um cipó aí <risos> Nossa senhora <risos> Opa Tinha <risos> que ir tá justo no no espinho Fazendo escapamento Esta é -zona. Vamos usar aquilo. Muito obrigado por você estar tá aguentando Assistir a gente aqui Nessas roiadas que eu estou dando hoje Muito obrigado Desde já agradecer Pedir para você, se você não for inscrito, se inscreva no canal Já deixe seu like Se gostou dessas roiadas, desses capotes E Vamos curtir o restinho da trilha aí Yeah. O prêmio de roia vai para. Mano. Eu fiquei com medo de fazer isso, enroscar a roda da frente. Se eu tivesse um pouquinho mais embalado, tinha capotado. Você vai por cima. Isso. Mas aquele andei ali, ó. Tá desse jeito. Que barrão louco, velho. Opa! Quer ajuda? Não. Ah! Foi o toco, foi o toco. Ah, Fê. Ah! Rapaziada, vocês não tem noção de quanto eu não queria um pasto. Ô, oh, saudade de pasto. Ah, rapaz. Mano. <risos> a alegria dele na hora que ele viu o pasto. Ele falou... A, a represa, né? Ali embaixo? Aí, o pasto aí, ó. Aí. Ah. Você não queria um pasto? ó o pasto. pasto. <risos> Opa, é, tá o meu que tava na seca. e eu coloquei um pasto novo, mas fica louco. Nossa. <risos> E aí rapaziada, chegamos, graças a Deus, fomos e voltamos, tranquilamente. Daí, aí tá Satisfeito, ó, satisfeito. Rapaz do céu, fala trilha, pra você. A trilha pesada, mas valeu a pena. Cansei cara, cansei, cansei, vamos ver se não acha um rancor. Renda fome. Deus o livre. É uma carregada. Ô oh, rapaziada. Valeu rapaziada. Valeu, obrigado, hein? E é isso aí. Vai ficando esse vídeo por aqui. Valeu, code Valeu, valeu, galera. meu brother. Trilha top, valeu. Meu, muito filé, cansou bastante. E se não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like. E muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.